Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado. Estou. Bom domingo para todos. Bom domingo para todos, que todos estejam com Deus, que aqui estamos também. Muito obrigado. Quero dizer para vocês, a esse vídeo aqui eu estou abrindo para vocês, especialmente aí no dia é? 2 de setembro, dia do meu aniversário. Quero presentear a todos aí com esse, com esse vídeo aqui, não é? Acabei de acordar agora, minha cara de sono ainda, estou com vontade de dormir mais um pouquinho. Mas aqui estou, beleza? Quero dizer para vocês, deixe seu link aí no comentário, esse vídeo... Esse, essa live, não é? Especialmente para você que está com nós sempre aí, tá certo? Deixe seu link aí, faça sua propaganda, escreva o que você quiser, totalmente livre para você, minha senhora, meu senhor, a menina, a moça, a, o rapaz, os meninos aí que tem seus canais, que estão começando. deixa aí, esse é para divulgar o seu trabalho. Os amigos de Marcos Mestre que está com nós nesse momento, que estará com nós aí, no término dessa live, meu muito obrigado, que Deus abençoe. É o mínimo que eu posso fazer num grande dia para nós. Domingão, estamos tranquilos e sossegados, beleza? Quero mostrar para vocês... É, é aqui, deixa eu ver aqui... Como é que está aqui? Som aqui, aí, beleza? Obrigado. Quero dizer para vocês... É, vou compartilhar aqui... Vou compartilhar aqui quem esteve com Marcos Messi nesses últimos é, horas, não é? Compartilhar. Nessas últimas horas, nesses últimos momentos, quero mostrar para vocês. Opa, peraí, é que aqui pulou, calma aí, deixa eu ver aqui. Aí. Mostrar para vocês aí é, a. a Alguns e algumas, não é? Que, que esteve conosco aí nos últimos, nos últimos instantes, nos últimos minutos, no último dia, não é? No, no... Provavelmente, não é? é? Poucas pessoas estão aí conosco nesse momento, porque hoje é domingão, está todo mundo aí dormindo ainda, não é? Ainda é cedo, 7 horas e 43 minutos, mas aqui estou. Quero mostrar para vocês é, as pessoas que estiveram conosco, é? que estão com nós sempre aí no comentário do nosso canal. Beleza? Vamos lá então. Não esqueça, esse vídeo é para você especialmente aí. não é? Quero informar, estamos aí montando uma assistência técnica. Eu vou passando os vídeos aqui, vocês vão vendo. não é? Temos pessoas aqui é, importantes, Maria Artesã, temos aqui pessoas aqui do, do, do, do, do, do, da Rússia. Temos pessoas dos Estados Unidos, temos de todo, todos os, o, o, os países aí fora do Brasil, beleza? Então, vamos mostrar aqui, é, paulatinamente, não é? Ivanete de Oliveira Alves, não é? Humberto Carlos, tá com nós aqui, beleza? Vamos lá conhecer nosso canal e quero dizer para vocês, estarei fazendo uma novidade aí no dia de hoje aí, Talvez é uma, uma bala de coco, um chocolate, um, uma torta, um, um assado aí, né? Então, é, aguardem aí, aguardem aí que até de noite eu estarei aí é, fazendo alguma coisa legal pra vocês aí, beleza? Aqui são os países a, da é, Emirados Árabes, né? A da... Lá do, do outro lado do mundo, não é? Emirados Árabes, né? Arábia Saudita, que está aqui com nós. Vemos aqui o rei do Mega Drive, né? Estive com ele aí na live aí, agora passado, ontem, não é? Estive com ele aí, prestigiando aí o, o, o trabalho dele, conhecendo no, no, novos amigos e novas amigas, beleza? Lá de... Laud Alves, né? A Alves está sempre com nós aí, direto e reto, né, Laud? Estamos juntos aí. Obrigado. Deus abençoe mesmo. City Tanque, né? tanque lá dos Estados Unidos, aqui está com nós, tá certo? Pastor, deixa eu mandar aqui até um bom dia para o meu amigão aqui. Pera um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Pastor João de Oliveira aí está sempre com nós aí, não é? Até estou devendo uma visita para ele lá, porque, na verdade, a gente, a gente tem pouco tempo né, para estar a, a, tá visitando todos. Bom dia. Bom dia, irmão. Estamos juntos nesse domingão. Muito obrigado. Vamos lá conhecer o canal do meu amigão aqui, beleza? Vamos lá conhecer. tá certo? Quero dizer... É, este vídeo, gente, vocês podem deixar aí no, no, no comentário aí o, o, o link que vocês quiserem, totalmente livre. Esse, esse, esse, essa live aqui é exatamente para você aí que precisa, não é? Precisa aí que é, todos conheçam o seu trabalho, o seu canal aí. Então vamos lá, gente, vamos aproveitar aí e deixar para sempre aí gravado é, é, no canal Marcos Mestre 1, um, né? Hoje. Estamos aí alcançando 15 mil, 15 mil, não é? 15 mil inscritos, 15K, estamos aí crescendo. Então vamos nos ajudar aí para que todos venham a crescer juntos, certo, gente? Então vocês vão vendo essas pessoas aqui e vão lá, conhecê la certo, gente? Vão conhecê la que são pessoas que estão sempre com a gente, tá certo? Então temos aqui o Carlos Chaga, temos aqui ó, o Games, temos aqui a... a, a, a Viu, Mendes, não é? Vamos aqui, pera um pouco. Deixa, eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Um bom dia para você que está comigo nesse momento. Um bom dia mesmo, não é? Estamos juntos, beleza? Estamos juntos sempre, né? Aqui um bom dia para minha amiga aqui também. Não esqueça, deixa seu like aí, certo? É totalmente livre esse vídeo aqui. Quero dizer para vocês, estamos aí, quem acompanha a gente sabe, né? Estamos, estamos aí é, é, numa nova missão, não é, gente? Bom dia. Obrigado. Deus abençoe mesmo vocês todos que estão com nós aí nesse momento, tá certo? É, deixa eu ver aqui, pera um pouquinho. Deixa eu ver aqui, senão eu não consigo, é, consigo me compor. Aqui, pera um deixa eu vir aqui, um deixa eu botar aqui na tela o um bate-papo, não é? Obrigado, obrigado a você que está comigo nesse momento, muito obrigado. Quero dizer, estamos numa, numa estamos aí, não é, é relevantemente, não é, é, é deixando é, é, no momento, não é, no momento, para exibir, vamos exibir aqui o que o meu amigão aqui, isso, me divulga. Vamos lá. De Jair Matias. Tamo junto, de Jair Matias. Tá tá na linha já aqui. Obrigado. Deus abençoe. Essa live é especialmente para você e para todos aqueles que gostam, que está com nós sempre aí, não é? Então, quero dizer, não tem maneiras da gente poder é, ajudar é, pessoalmente, não é? É... Obrigado aqui, eu vou pôr aqui, ó. obrigado, obrigado a você aqui que está sempre com nós e na verdade, não é, a gente está sempre é, com dificuldade, não é, de estar tá conversando com vocês aí, tá certo gente? Então de forma que é, divulgue aí, divulgue, divulgue, divulgue seu canal e deixe para sempre, e pode continuar, gente, mesmo após o término dessa live, pode continuar aí, pôr o seu like aí, seu, seu, o, seu, o seu link não é? E o seu like positivo também, certo? Aqui nesse nessa live no dia de hoje, tá? Não esquece de dar o positivo, não é, velho? Aí vamos aí, né? Vamos dar o um positivo aí, o um like positivo aí para nós, para ajudar a gente também. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui. Quero mostrar aqui é, as pessoas que estiveram com Marcos Mestre nesse momento. Estamos aí com um novo salão, né? uma nova missão. É, eu vou mostrando para vocês aqui. Marcelo Martins Itabirito. Itabirito. Né? Itabirito. Martins... Ele está sempre com nós. Tem um canal super, né? Super, super top de linha. Vamos lá conhecer. Temos aqui um, né? Um russo. Mas temos aqui, ele está novamente aqui embaixo, Para vocês verem que realmente estão sempre com nós. Então vamos lá, gente. Vamos lá conhecer essas pessoas, Conti Lopes. Eu não consegui ver montando as parede Já mandei para ele aqui, não é? Chamei aqui para ver. Já mandei para ele aqui, né, o canal Mestre Marcos Paredes de entulho em Bloco. É um canal específico só de Paredes de Entulho e de, em Bloco, certo, gente? Obrigado a você que está comigo nesse momento, muito obrigado. Deus abençoe, estamos juntos. Lara Miller, não é? Esteve com nós aí ó, é, há 12 horas atrás, certo? E, é, porque tem que ser branco. branco. Ah, porque... Ah, ela quer saber porque tem que ser branco. peraí. Deixa eu mudar a resposta para ela. Tem que ser branco. Vamos lá. É... A... Mais... Point. Quero dizer... Então nós demos uma encerrada aí no churrasco, churrasco grego do Pulo do Marcão, não é? Estamos aí com uma nova missão agora. Gambiar! Né? Gambiar, que é o original do Santana, não é? Não sabe é, que esse telhado aqui, ó, telhado baratinho, é tudo feito com madeira da obra, sobra da obra, né? Exatamente essa pessoa aqui tinha pouco dinheiro, então, é, utilizamos, reciclamos toda a madeira usada que tinha, né, que nós usamos na obra, nesse trabalho, tá certo? E ele mal sabe que esse telhado ficou super resistente, é super resistente, então ele tem que aprender um pouco, não é? Um pouco de construção civil para saber o que é realmente é... É, é, é, é bem... É bem, é bem, bem razoável é, e nos devidos momentos da, da construção, não é? Às vezes tem um material, às vezes tem outro material. E aí, por excelência, certo? O original do Santana. Por excelência, as tábuas de 30, de 30 que é são as tábuas normal que nós usamos na obra, são as tábuas muito fortes. Tanto é que essas tábuas de 30, é, para quem não saiba, quem não, saia, quem não sabe, né? É, são tábuas de 30 que usamos na obra, que são é as tábuas mais resistentes que aguentam trabalhar na obra, de fio a pavio. São então, as únicas tábuas de, de, as, tábuas de madeira, não é? Tábub de madeira, que aguentam mesmo o interpéries, ficam no, no quintal, ficam em cima das obras, ficam nos zandame, ficam para todo lado, não é? E, na verdade, elas são super resistentes. São tábuas de pinho, mas são tábuas que são. É, é, de excelência é usado em todas as obras sem maiores problemas, tá certo? Então, é, Reginaldo Santana procura é, a, aprender não é, um pouquinho sobre obra não é, para é, chamar o serviço de gambiarra gambiarra, todos nós somos todos nós fazemos gambiarra, porque tudo aquilo que fazemos posteriormente que é super aprovado foi uma gambiarra primeiramente foi um teste primeiramente, tá certo? Então fique com Deus e procurar aí se informar um pouquinho melhor aí e, e ver aí nos vídeos aí, não é? é? E são raridades aí, não, nosso trabalho aí são é, é, exclusivo. beleza? Temos aqui um dos Estados Unidos aqui, dando um like bem positivo, legal. Não se esqueça, pa, passa aí, deixa o seu, o seu link, né? Deixa o seu link aí no bate-papo. E após o término aí, vocês podem deixar no comentário aí, encher o comentário de, de propaganda aí, não tem problema nenhum. Esse vídeo aí, esse, essa live aqui é exatamente para ajudar você, tá certo? Você, é, senhora, senhor, moça, rapaz, meninas, temos aqui o, o CR Tank, né, é, dos Estados Unidos, né, está com nós aqui, certo? É... Bateu a laje e tal, aqui é o Zumbi21, tá aqui com nós, né? aqui com nós. É, já cheguei dando aquele like maroto no seu canal, um inscrito. Pode dar uma passadinha no meu canal. Falou, Túlio, eu vou lá dar uma olhada no seu canal e, e se for bem legal, aí já se inscreve na hora. Beleza, Túlio? Geralmente, quando as pessoas vêm no meu canal, não é? Já, já são pessoas que já estão com nós aí, é, visitando nós constantemente, então eu tenho que... Pura obrigação de ir lá, fazer-lhe uma visita também e agradecer lá, agradecer lá a, a existência dele aqui no nosso canal. É, Prosperando o nosso canal. Não esqueça, é, estarei aí no, no salão novo aqui na Cantilho Sampaio, não é? Já tem aí na filmagem, tudo certinho. É, 6353, 626, é 6253, tá certo? É na Cantilho Sampaio, estamos aí é, consertando ferramenta, certo? consertando ferramentas e tudo mais aí, ferramentas é, é, da construção civil e eletrodoméstico da, da residência, tá certo? Vamos aqui dar uma olhadinha para vocês verem, não é? As pessoas que estão com nós. Essa aqui é Pretty Green Channel, Estados Unidos, né? Green Video, Under, Mr. 8, 8, 8, Estados Unidos, estamos aí junto aí, beleza? Vamos aí aproveitar, deixar o link aí no bate-papo, Beleza? E após o término, vamos deixar no um comentário. Esse, esse vídeo é exclusivo para você me escutar. Hoje não somos muito conhecidos. Embora Marcos Mestre está aí avançando, aí está sendo visto por mais é, de 220 países no planeta Terra. Estou aí mostrando para vocês que temos estrangeiro aqui à vontade. Aqui, ó. Tem outro dos Estados Unidos aqui, está vendo, gente? Ó. Outro aqui dos Estados Unidos, ó. E muita gente internacional no nosso canal, beleza? Rosiclade Senna, tamo junto, Super Meg, Megui, né? Megui, Megui. Estamos aqui, tá certo? Os Estados Unidos estão tá por aqui conosco, beleza? Aqui está. Obrigado, obrigado amorzinho, obrigado, obrigado aí, a Recicleide, Recicleide, Recicleide, tá? Obrigado é a Mari Futifras no quintal. Obrigado, ela está sempre conosco. Muito obrigado aí, Mari. Bom domingo para você aí, que todo mundo vai lá ver seu canal, porque você é top de linha. E temos aqui embaixo um cara especial aqui, ó, fazendo uma super visita, meu amigo José Maria de Lima, né? É um estouro. Eu quero até falar para vocês, até me arrepio falar desse homem, né? Que ele é um fenômeno mesmo. que é um fenômeno da YouTube. Ainda, ainda não vi... Não vi, ainda não vi um, um, um, um youtuber, não é? Um youtuber para é, ser tão bom na construção civil e mostrar para nós aí que é, realmente é uma explosão no YouTube. E o Zé Maria de Lima está com mais de 150 mil inscritos aí em pouco tempo, não é? Em pouco tempo ele cresceu um estouro na YouTube. Vamos conhecer meu amigão, eu já fiz live para ele, já várias lives, eu conheço, a gente se conhece aí é, é, na, na, na YouTube, né? É, desde quando ele começou o canal dele, desde o comecinho, então é um cara super top, sempre que tá comigo, ele cresceu, ó, ó ele... é um estouro, gente, é um estouro. Eu tenho várias lives que eu fiz para ele desde o começo da, da, do canal dele aí, tá certo? José Maria de Lima, vamos lá conhecer é um estouro. Se eu estou falando o que é que é, vai lá e ele fala que Marcos Messi lá recomendou. Falou? Ajude nós, ajude o meu amigão José Maria de Lima, que, nossa, ele está ele com mais de 150 mil inscritos aí, rapidinho, beleza? E não deixou de vir aqui conhecer uh, os meus amigos. Não deixou de vir prestigiar o meu canal, mesmo estourando na YouTube aí, tá certo? Isso mostra que ele é merecedor do que ele tem, merecedor do, do, do, do, da explosão na YouTube e eu tô com ele Tô com ele porque ele não me abandonou Mesmo ficando famoso aí Não me abandonou, está com o Marcos Mestre Tem a puta consideração de, de, sabe, de ser a mesma pessoa que era Desde o comecinho Então, José Maria de Lima Um grande abraço pra você, meu amigão E eu sei que você vai chegar a um milhão E vai continuar sendo Amigão do Marcos Mestre Obrigado, queridão, obrigado mesmo Te amo sempre Não é? É um nordestino, né? Mas é muito, muito, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Temos aqui, faça tudo um pouco. Esse faça tudo um pouco, gente, é um canal. É, precisa crescer, precisa. Ele precisa crescer. É uma, uma pessoa que esteve comigo aqui no canal 4. Ficará o legado, ficará o legado. Marcos Messi 4 ficará o legado. Ele está comigo nesse canal, certo? Me, é. é me disponibilizou, não é? é, dois ou três vídeos dele no começo aí da, da, do canal dele, né? no começo do canal 4 do Marcos Mestre, é, para que eu pudesse é, colocá-lo lá, é, o vídeo dele, não é, então me, me doou, né? doou, praticamente o vídeo está lá no Marcos Mestre 4, então me ajudou muito lá no canal 4, está sempre comigo aqui nos outros canais também, beleza? Faça de tudo um pouco. Vamos lá conhecer esse caba. Ele é caba do Marcos Mestre, ele é caba bom, é irmãozão mesmo, não é? E temos o Rogério Alexandre, temos aqui ó, o Nur, também outro dos Estados Unidos. Tá vendo, gente, aqui, ó? Tem até um, um like deles aqui para vocês apreciarem. Está aqui na é? bala de coco, né? Vamos conhecer. Vocês querem aprender a fazer bala de coco de amendoim com amendoim com é bala de noiva, não é? Alfeniz, nós fizemos essa bala há mais de 15 anos na nossa vida. Fazia de 100, 200 quilos por dia, não é? Muita bala nossa. A gente sempre... É, na época, sempre trabalhamos né é, em família, né? Todos nós aí, trabalhando aí, legal. Então, muito bem, vamos aprender a fazer, fazer bala de coco. Não esqueça, deixa o seu link aí no, no bate-papo. Eu não estou vendo quem está comigo agora nesse momento. Eu estou aqui é, divulgando quem teve comigo nesses últimos dias, não é? Temos aqui um tailandês, se eu não me engano, né? O tailandês, é, deve ser um tailandês aqui, não é? Ou o vietnamita, é, Vietnã, lá do Vietnã, né? Às vezes eu quero falar, fica até meio complicado aqui. Mas aqui estamos com José Antônio Luiz, vamos lá descendo aqui, vamos descendo. Isso aqui é Marcos Mestre 12, que é o canal 12 de Marcos Mestre, Fora a Crise. Né? vamos lá conhecer esse outro canal do Marcos Mestre, temos aqui Franço, França Almeida, né, é o, é, é o harmonista, tá com violão aqui, toca violão, tá ensinando aí ao pessoal a... a é, dicas dicas alongar a torneira usando uma garrafa, é, esse aqui é, é, é, é, é, é um dos vídeos que eu tenho aí recente aqui, certo, gente, que está comentando aqui, ó, que eu usei uma garrafa PET para alongar a torneira, porque lá não tinha uma mangueira, não tinha nada aí, eu mostrei para vocês, conforme vocês podem fazer aí na sua obra, na sua casa aí, ela está resolvendo uma situação muito simples aí de retirar água, não é? Uma torneira muito curta e uma pia muito pequena, onde não cabe balde, né gente? Então eu arrumei um jeitinho aí de facilitar o trabalho para retirar água da, é, do lavatório do banheiro, certo? Vê esse vídeo aqui, está no recente aí. Daniel André Rodrigues, né? Tá sempre com nós aí, está sempre envolvido nas lives, está sempre compartilhando com nossos amigos, não é? Estamos sempre juntos. Celso Marques, preciosa, mais um inscrito. Obrigado, Celso. É nóis na fita. Vou lá conhecer o teu canal e vou também se inscrever no seu canal, lá, beleza? Paula Dicas de Saúde está sempre com nós. Essa senhora aqui é show de bola. Cheguei e deixei o meu like, meu anjo. Obrigado, Paula. Tamo junto, Paula. Tô sempre com nós aí. Beleza? Vamos lá. Essa live aqui, gente, eu quero dizer para vocês que é para divulgar o seu trabalho, certo? Além, logicamente, de divulgar nosso canal, estamos divulgando aí o seu trabalho. Após o término, vocês podem fazer do meu comentário, não é... A sua alegria de viver aí. Hoje, talvez a gente tenha poucos inscritos, não é? Mas amanhã vai crescer, crescer, crescer, crescer. E com o tempo, né? Seremos também um dia famoso. E aí você estará lá, no, no, nesse vídeo, não é? Com seu link, bota seu link lá, faz sua propaganda. Já, já, já é a segunda ou terceira vez que eu abro um vídeo aí, não é? Para essa finalidade, para ajudar meus amigos. Por quê? Porque são vocês que fazem o meu canal. Aqui, ó, nós temos aqui o canal da Variedades Receitas, tá vendo? Esse daqui é top de linha, pode ir lá que vocês vão ver, tem live, ele tem vídeos, ele ensina a fazer receitas de, de culinária, é baita amigão do Marcos Mestre, certo? Toda vez que eu vou na, na, na, na, na live dele, fico lá, e, né, assuntando, assuntando e ganhando muitos amigos lá na, na, na, na live dele, porque tem bastante amigo. Ele tem bastante é, é, visualização, né, gente? Na sua live. Então, vamos lá conhecer. Ele é top de linha. Canal da Variedades Receita. É esse canal. Tá? Canal da Beli. Ô, oh, Beli. Beleza, Beli? Tamo junto, Beli. Deixa seu like lá embaixo, lá no comentário. Falou, Renato Veloz Oficial. Dando felicidades para você aí no link. Obrigado. Bom domingo para você aí também. Beleza? Temos aqui o canal, um canal que está sempre com nós há muitos anos, há muitos anos mesmo. Tem até vídeo da Bepa, né? Bepa lá da Rússia, da Rússia, ela tem a harmonia, né? Tem, tem, tem várias, é, várias estilos de música lá que ela, ela mesmo é, é, coloca em seu canal. Obrigado a Bepa da Rússia, muito obrigado. Que legal, adorei. Boa tarde, um beijão. Um beijão para você também, aventuras da Milena Rios. A da Milena Rio, obrigado. Vou até dar um bom dia para ela aqui, ó. Dar um bom dia para a minha, minha amiguinha aqui. Espera aí, vamos lá. Obrigado a vocês, não se esqueça, não é? Essa live aqui é exatamente para você deixar sua divulgação aí, não é? Exatamente. É para você, certo? Após o término aí, pode entrar no comentário, pode deixar o seu, o seu, o seu, a sua propaganda do seu canal aí, tá certo? Estaremos sempre juntos, beleza? Eu dando um bom dia a algumas pessoas, porque na verdade, né gente, a, a finalidade aqui é, é promover, é divulgar o seu canal, certo? É, esse mês é o mesmo meu aniversário, dia 13 de setembro. Estarei aqui, ou talvez em outro lugar, mas se for possível, estarei fazendo aí um, uma live especial aí do meu aniversário aí e ajudando todos aqueles que vêm fazendo o canal Marcos Mestre. 12 canais, certo, gente? Vamos conhecer os 12 canais Marcos Mestre, certo? Estou com uma nova empreitada, aqueles que moram aqui em Pirituba, no Taipas, em Perus, não é? é Lapa. Vem trazer a sua ferramenta da Construção Civil, é, lixadeira, principalmente martelete, gente, somos especialistas em martelete, certo? Teremos, teremos não temos, não é? É, é? O salão já prontinho, já deu uma, um, uma pipada lá, uma garipada lá, para poder a gente abrir nossa oficina, nossa assistência técnica é, da empresa do meu, do meu filho, né? da firma do meu filho, que vende ferramenta pela internet, certo? Vende, vende ferramentas elétricas pela internet, tá? pelo, pelo Mercado Livre, de forma que vocês podem, podem é, é, devem né? conhecer nossa nossa oficina na Cantilho Sampaio, não é? 6253 é o número, bem um ponto, um ponto acima da Parada de Itaipas, chega na Parada de Itaipas, você anda cantilho, você, a cantilho Sampaio, desce no primeiro ponto que você vai encontrar lá. Não é? Assistência técnica é, de ferramentas elétricas e doméstica, Beleza? Estaremos lá vendendo ferramentas usadas, novas e peças novas e usadas também. Beleza? Sofia e Alice. Ganhou mais um inscrito. retribuir para dar um joinha. Obrigado. a Trompista. Trompista, não é? Eu já estive lá no canal deles aqui. Aqui toca... toca. É, Trombone, um monte de instrumento aqui, né? Adilson Trompista, vamos lá conhecer. Marisol, como vocês já viram aí, <risos> em cima, não é? Ela está sempre com nós aqui. Temos aqui um, um norte-americano, não é? Ou não? Não, não é norte-americano, isso aqui é um tailandês. Um tailandês, se eu não me engano, é um tailandês aqui, pela letra aqui, está certo? Where world, where do, where where é oh, bom dia, oh, like, sobre outro, né, tailandês, muito obrigado aí, ó, Austro, Austro, não sei dizer, né, é. não conheço a língua mais, aqui está meu amigão aqui, né, RitexK, RitexK, é um canal top de linha, está com nós a todo momento aí, tá bom, né, ela está até na, numa referência aí, direto no meu canal aí. Pode ver que ela está lá na frente. É, no canal Página, né? Na página do meu canal, na entrada. Ela está lá com nós. Falou? Como eu já disse, Francisco de Almeida está novamente com nós aqui, né? É, professor de violão, não é? E aqui embaixo temos outro russo. Não é? Eu gosto muito dos russos, ó. E nós temos um outro russo aqui, norte-americano. Está aqui com nós, né? Norte-americano não, é... É russo, não é? É russo, esse é russo, beleza? Temos aqui um outro também que deve ser... Esse deve ser dos Estados Unidos. A Delaíque, né? Vamos lá conhecer todos esses estrangeiros, pelo amor de Deus. Vamos lá conhecer, que vocês vão gostar. Vamos se tornando amigos. Vamos trazendo eles para o Brasil e levando nossos vídeos para eles também, aqui do Brasil para eles, beleza? E nós temos também outro, não é? Que é o, o, o Emirados Árabes, né? Da Arábia Saudita, que está aqui é, com nós, aqui é para vocês verem que nosso canal já é internacional, não é? Temos aí, graças a Deus, 10, de, de 5 a 10% de visualização internacional em nosso canal, certo, gente? Mais de mil, dois mil todo dia aqui de pessoas internacionais no nosso canal. Aqui está a prova, certo, gente? Isso mostra que eu compartilho também com eles lá. Eles vêm compartilhar comigo aqui fazemos uma grande amizade aí no planeta Terra. Certo, gente? Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, bate-papo como que eu tô aqui. Ivanete de Oliveira, ah, bom dia, amiga, bom dia, amigo, bom dia, tamo junto sempre. Beleza? Tamo junto mesmo. Anderson Gomes, Anderson Gomes escrito fiel, ah, beleza. Exibir, vamos exibir aqui, ó, pelo amor de Deus, vamos exibir aqui, meus amigos. Opa, opa. Oi, Ima Engenharia Construção. Bom dia, meu amigo. Faz tempo que a gente não se vê, não é verdade? Meu muito obrigado a você mesmo, quero dizer, viu? Eu estou com muita saudade de você, dos seus comentários aí no nosso canal, mas você está sempre conosco, não é? Como está nesse momento. Muito obrigado, um belo domingo para você, Wilson. Engenharia Construção. Isso é um engenheiro nosso aqui da. da, da o nosso meio youtuber, não é? Então, o Willa aí, Engenharia Construção, tá sempre com nós, mora aqui próximo, próximo da, de Pirituba, não é? Qualquer hora, menos hora ainda vamos se cruzar aí, tomar umas brejas junto aí, pode ter certeza disso, Willa, pode ter certeza mesmo. Muito obrigado, até me arrepia, porque, na verdade, não é? A gente sabe que nós temos bem pouco tempo, não é? Tanto é que o pouco é tão pouco tempo que eu estou aqui abrindo essa live aqui no meu mês do meu aniversário para homenagear, não é, agradecer a todos aqueles, a todos aqueles e aquelas que está sempre conosco. Como o tempo da gente é cada vez mais curto, não é, e, e, e criando cada vez mais, mais, mais, mais amigos, então a gente vai ficando assim sem, sabe, sem, sem compartilhar assim a todo momento com todos. Mas creio, não é? Creio. Né? creio. E a, a de todos entender que todos nós chegaremos a um, a um limite, não é? Máximo para que tenhamos também é, é, consciência, não é? De abrir, por exemplo, agora que nem no dia de hoje, no dia de do domingo, não é? Quero abrir essa live e peço aqui você, aí você que tá me escutando nesse momento, aproveita aí essa canja aí, não é? Vocês, principalmente aqueles que estão começando o seu canal aí, né? Não é o caso do Will Engenharia, porque ele já é famoso no na YouTube, pode conferir lá. E é amigão meu, é parceiro, é, é finíssimo e o trabalho dele é top de linha, né? Bem melhor do que o de Marcos Mestre, ele é engenheiro, né, gente? Então vamos lá conferir o canal dele lá, não é? E apoiar meu amigão, beleza? Isso mesmo, vamos pôr aí o telefone, vamos pôr o zap, vamos pôr tudo. Gente, eu digo sempre, beleza? Hoje, não somos tão famosos, mas por nós sermos... É, é, é, é, é antigo na né, YouTube e temos bastante conteúdo, então um dia serão meus famosos, com certeza. Talvez eu não esteja aqui para apreciar e ver, não é? Talvez não esteja, mas sei que deixarei para todos um caminho, né? Um caminho, uma alegria minha que eu tenho é, é, de compartilhar é, o meu sucesso com todos. Então, é, daqui uns anos, não é? Vamos dizer daqui 10 anos, 5 anos, 8 anos, não importa os anos, não é? Mas... Seremos famosos sim, não é que nem o Produto, que nem o JR, que nem todos aí, que nem o William Engenharia, né? Seremos bem famosos. Então, de forma que é, vocês vão ter aí, não é? Um grande ganho aí. e, e, e, e Isso estadia também aqui na YouTube. Eu espero que vocês também façam o mesmo que nem eu faço, não é? Que nem todos nós fazemos aqui, os, os meus amigos, e, e deixe aí, né, plantado, cravado é o nome daqueles que vêm ajudando o seu canal, beleza? Não esqueçam, podem pôr o seu telefone, o seu endereço, podem pôr a mãe, a avó, a tia, o que vocês quiserem. Esse canal é exclusivamente para divulgar, certo? Já, te, já tive outras lives também com, com a mesma divulgação aí, para que vocês possam estar sempre coladinho, juntinho com o Marcos Mestre, tá certo? Quero dizer todos aqueles que estão no comentário, não é, gente? E, e vocês podem lá conhecer o canal desse, principalmente, agora, quero dizer, no é? especial, é, os internacional, gente, já falei isso, já frisei, nós precisamos buscar escrito, nós precisamos ganhar amigos, amigas aí fora do nosso país. Então, a chance é, vocês olhem o meu comentário, vocês vão encontrar muita gente estrangeira, então vão lá, vão lá se conhecer lá. É, digo lá, é, nós estamos, vimos você lá no Marcos Messi, estamos aqui no seu país, aqui não é? E tenho certeza absoluta que ele vai fazer visita para vocês também, vai se tornar muito amigo e muito é, é, é prazeroso ter estrangeiro em nosso canal, tá certo? Temos aqui o canal do HC, né? Link primeiro, eu já vi, Pô, é muito show de linha. Vamos. Não esquecer de dar o like aqui, certo, gente? Vamos dar o positivo aqui, ajudar o canal Marcos Mestre, beleza? Vamos ajudar também, vamos nos ajudar, beleza? Deixa eu voltar aqui pra, para os comentários, mostrar para vocês aqui, porque a, a gente, a gente, às vezes comenta, não é? Às vezes comenta, um e outro comenta, e as pessoas não acreditam que a gente é internacional. Nós somos internacional, certo? Marcos Messi é internacional porque eu vou lá no, no, no canal deles, fora do nosso Brasil, e compartilho da mesma forma que eles vêm aqui no, no, no meu canal e compartilha também, certo, gente? Então, nós temos que ajudar para ser ajudado, beleza? Aqui nós temos aqui, ó, é... o Iris o Oficial, ó, eu, né? tem muito internacional aqui que eu, que eu até... É, não sei nem dizer o nome, porque, na verdade, não é, a gente não estudou a, a tese NAIP. Mas aqui temos um, um internacional aqui, que deve ser dos Estados Unidos. Aqui é o, o, o Seart Tank aqui está sempre comigo, não é? É, não é? Americano, não é? Americano, nos Estados Unidos. Aqui nós temos é, canal do YouTube, Tube Adriano Adriano, certo? Também é, aqui do Brasil, beleza? E aqui nós temos o cão, né? Ô, cão! Tamo junto, o cão, sempre. Esse o cão aqui é da hora, mano, é da hora mesmo. Pode ir lá, é que vocês vão adorar o meu amigão, o cão, né? É, ele tem lá um canal expressivo e está sempre com nós aí, como vocês podem ver, certo? Não esquecendo, gente, eu tô numa nova missão, quero dizer. Eu vou, eu vou me mostrar daqui a pouquinho. Eu só tô é, fazendo a divulgação hoje para que vocês possam... É, é, sofrer aí, né, uma existência minha, procurando eu ajudar sempre vocês aí, e de, de alguma forma eu tô sempre procurando estar sempre coladinho com meus amigão e minhas amigas, certo? Beleza? Então, é, é, já tenho feito live, vou voltar a fazer live, faço sempre live para todos, né, estamos sempre juntos, um bom domingo, um abraço, uma bom macarrão, nada eu nem café não tomei até agora, acordei, nem a cara lavei, já estou aqui direto com vocês aqui dentro, né? É, fortalecendo seu canal aí. Beleza? Vn Volg, né? Esse aqui é tailandês, né? Deve ser tailandês, né? Aqui nós temos aqui um norte-americano, Juni, Bruni, né? Norte-americano, provavelmente, né? Já com esses canais, sempre vou visitar, mas são tantos deles que a gente, é, às vezes, nem se lembra do conteúdo, né? Temos aqui um amigão aqui, ele deve estar até no ar essas horas, deve estar aí planejando colocar um vídeo, deve estar aí, não é, me vendo, Globo Periférico teve ordem, é, estamos juntos, amigão, o Morenão da hora, né, da hora, ele sempre dá uma palavra legal para nós aí, não é, ele é estilo Marcos Mestre, né, não tá nem aí, é um cara simplão da hora, Globo Periférico teve ordem, vamos estar com ele, que eu estou com ele, eu estou com ele, com certeza, estamos sempre juntos, né, Vamos divulgar, gente, vocês verem aí, mais um norte-americano, um norte norte-americano esse aqui é, deve ser Sérvia, deve ser da Sérvia ou da Tailândia, né, que eles gostam muito do meu trabalho, então tá aqui, ó, eu sou internacional também. Então vamos conhecer aí, Daniel Rodrigues, não é? Daniel, o Daniel esteve aí na live aí dos do, do, do, do, do, do meus amigos aí, esteve, está sempre aí, né, prestigiando todos os amigos. Então, Daniel, André, Rodrigues, um grande abraço, irmãozão. Um bom domingo para você e que você tenha, sabe, um super domingo aí na tua casa aí com a sua família. Falou, irmãozão, é nós. Temos aqui do Japão, gente, é do Japão aqui, ó, vocês podem ver que é do Japão, certo? Vocês vão encontrar aqui na bala de coco aqui, ó, tá vendo? A bala de coco, senhor, eu quero dizer, senhora, nós fizemos elas mais de 15 anos, papai e mamãe é, sustentou é, nós filhos, quatro filhos, né, que são... É, é, mestre Neymar, Marquinhos, que é o, o filho mais velho que eu tenho, não é? O mestre Neumar, a Michelle, minha filha, a Maria, minha filha, sustentou. É, é, tenho essa família aí, não é? tenho esses filhos, graças ao meu pai, que sustentou com essa balinha aqui, com essa balinha aqui, ele me pôs, Marcos, mestre de pé, não é? pois eu, o meu, o meu irmão, mestre Valdir, a minha irmã, Marilza, não é? Marilza, Marilza, eu tenho uma irmã e um irmão, Sustentou nós com essa balinha aqui, ó. Com essa balinha aqui, ó. Né? Ganhamos dinheiro com ela, sim, né? Vamos conhecer fazer bala de coco com Marcos Mestre, tá aí no canal. E vou fazer uma hoje de chocolate, talvez, ou, ou, ou com outro recheio, certo? Vou fazer aí uma novidade para vocês. Procuram, é, é, vou só é, criar energia, né? Tomar um banho agora, descansar um pouquinho, relaxar com um banho bem legal. É? a semana inteira aí, trabalhando aí na nossa oficina, estamos abrindo uma assistência técnica, né? Assistência a técnica de ferramentas de construção civil e, de, e doméstica, né? Ventilador, é, é, é, liquidificador, é, aspirador, é, panela de pressão, tudo com é doméstico, nós estaremos aí é, consertando, posteriormente essa semana estaremos iniciando nosso novo, nova missão, no, novo, novo trabalho, beleza? estivemos aí vendendo churrasco grego churrasquinho é, churrasquinho no, no espeto né por no marcão foi para passar um tempo e fazer alguma coisa legal para vocês verem que a gente também é, tem outras outras profissões não é faz outras coisas também caramos qualquer tipo de serviço lá de Alves não esquece lá de Alves deixa aí o teu recado aí certo Frávia também a, a Paula né deixa seu recado aí no, na descrição é na descrição no, no comentário né põe lá seu link faz da sua, desse dessa desse vídeo a sua casa né então por gentileza vamos aproveitar aí. temos outro aqui é, que pela letra aqui também é mirados árabes né a Arábia Saudita que está com nós certo gente está na bala de coco só vocês ir lá certo e linkar aqui ó pá. E vai lá conhecer o canal de, dela, dele, não é? Internacional aí. Vamos lá ganhar amizade aí fora do nosso país, certo, gente? Vamos lá, gente. É muito importante isso aí. Porque vai chegar uma hora que nós temos que buscar os inscritos fora do nosso Brasil, certo? Beleza? Os caras aí que tem 400, 500 mil inscritos já não tem mais inscrito no Brasil, já caçou tudo. Então tem que correr atrás aí. Pro lugar que, por exemplo, precisa de inscrito aí do planeta Terra. Vamos lá ajudar. Esses estrangeiros, não é? é? Os internacionais, vamos ajudar aí. Meu amigão puro do gato aí, ele precisa de escrita chegar a um milhão aí, não é? Tá meio enroscado aí, porque já limpou todos os inscritos do nosso Brasil aí, praticamente, né? Então, fica meio complicado. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar a minha cara aqui só para me conversar um pouquinho com você. Espera um pouquinho. Parar, parar, parar. Deixa eu conversar um pouquinho com meus amigos aqui. É. Estou numa nova missão, gente, mas eu vou estar tá ensinando vocês aí como consertar. Obrigado. Obrigado, Willa. Tamo junto, queridão. Um beijo para vocês, sua família inteira. O Ilha Engenharia está aí no bate-papo aí, por favor. Vamos lá conhecer e ajudar meu amigão, porque ele é top de linha. Certo, Willa. Obrigado. Deus abençoe. E quero dizer, né, todos aqueles que estão com o Marcos Messi, não precisa nem eu convidar para vocês ir lá conhecê-lo. Vocês sabem muito bem. E aquelas pessoas que nos seguem a todo momento, está com nós no comentário, vocês veem uma, duas, três, quatro, cinco vezes lá, em vários vídeos nossos, então mostra a lealdade, né? a fieldade vamos dizer assim, a lealdade é, de, de estar sempre com nós. Então nós temos a pura obrigação, certo? Eu, eu, eu tenho a pura obrigação é, é, de dizer para ele, amo, amo você, Moça, você, senhora, você, rapaz, vocês todos. Porque eu, eu, eu adoro fazer o bem. Nasci para isso. Sou o que sou, graças a Deus, e continuarei sendo assim sempre. Porque, na verdade, deste mundo não vamos levar nada. Absolutamente nada. Certo? Nada, nada mesmo. Não vamos, levar, vamos deixar tudo aí, gente. Vai chegar o um momento... Que eu estarei vendo vocês assim e não tenho condições nem de apertar uma tecla, um botão para poder comunicar mais com vocês, né? Vai chegar o um momento, eu vou fazer o quê? A gente está chegando na idade e a gente vai estar aí só observando vocês aí, é, fazendo segmento do nosso Sim. trabalho, né? do nosso trabalho, do trabalho vosso, da construção civil e tudo mais, beleza? Eu então, quero dizer, essa live aqui é especialmente para você, aí, para você que vai me ver agora, que está me vendo, certo? Muito obrigado primeiramente, não é? Um bom domingo para você, um bom almoço, né? Que seja super, super maravilhoso, cheio de, de, de alegria, né? De saúde e harmonia na sua casa aí, que vocês passem um domingo bem maravilhoso, certo? Então, após o término, vai estar aí no comentário, vai ter um comentário, lógico, dentro dessa live, certo? Então, você deixa aí seu like, não tenha, não tenha receio, não precisa ter receio, ninguém vai pôr no spam, ninguém vai é, é por complicar sua vida, vai te cobrar alguma coisa, vai te tirar, eu, eu, eu, eu, eu propriamente dito Marcos Messi, estarei é, homenageando você aí de uma certa forma, porque está crescendo o nosso canal, são 12 canal Marcos Mestre, são 12, 5, 5, 10 e mais 2, 12. Então eu vou num canal, vou no outro, vou no outro, vou no... mas não há tempo, gente, porque eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso levar minha vida é, é, constantemente, né, como todos nós. Então, meu tempo é bem curto. Então eu espero que, que, que, que vocês entendam aí alguém que eu deixo de responder, alguém que eu deixo de visitar o canal e tudo mais. Certo? Como até meus amigos YouTuber não é? Que vem aí a miliana aí comigo aí, não é? Estou até devendo visitas e visitas e mais visitas para todos, não é? Como todos também estão devendo para mim, não é? Da mesma forma, a minha dificuldade é a dificuldade de, de todos nós, não é? Então, de forma que eu quero, eu quero me desculpar com todos os amigos nossos, não é? Aqui do canal Marcos Mestre, que a gente a gente é, deixa né deixa deixa desejar não é a gente compartilhar estar junto aí mas é, creio que há de você entender aí não é bom dia moça bom dia papa bom dia, papa. Bom dia Maria vai tomar o seu banho agora, da hora beleza então é, eu espero que vocês entendam e que, e que essa live sirva né sirva para aqueles e aquelas é, tanto os, os, os, os famosos, como os que estão iniciando, deixa seu link aí, deixa seu link aí, que essa live um dia vai ser famosa, essa live aqui para, vai para o, o, o Marcos Mestre 11, né? Só live, vai ter, faz até tempo que eu não vou lá é pôr umas lives lá, não é? Eu tenho um canal especial que é Marcos Mestre 11, é só live, marca aí que vocês vão achar o canal, só live. Lá tá todas as lives dos meus amigos e minhas amigas, todas não, peraí também não. Tem muitas lives para mim levar para lá também. Essa também vai para lá. Beleza? Então, coloque aí no comentário. Essa live é especialmente para você aí, que eu não tenho muito, é, é, muito né como eu já disse, nós sabemos, é, é, aquele tempo expressivo de estar tá visitando todos os canais. Então, eu espero que vocês coloquem o seu link aí embaixo, o endereço, faça sua propaganda, põe sua, sua empresa, seu bar, seu... O, né, o seu comércio, o seu Bobonieri, coloque aí o, o link lá, para que as pessoas possam agora é, ir visitar o seu canal e saber que você é nosso amigo e nosso irmão, porque para você pôr seu, o, seu, o seu link aí, você me ouviu, certo gente? É, já começa por aí, já começa por aí, se você me viu e está me vendo, você vai pôr o seu link, quer dizer, já são seguidores de Marcos Messi, concorda comigo? Então, vai lá conhecer... Fala conhecer, e não esqueça, eu vi você lá no Marcos Mestre e tal, tá, não é? E você vai ter assim um, um tapete vermelho lá, não é? Puxado para você caminhar. Beleza? Um bom domingo para você, um abraço forte mesmo, Marcos Mestre. E acordei, nem a cara lavei, na verdade, estou até meio descabelado ainda, tá vendo? Acordei agora um pouquinho, e, e, e por co, co, consciência, né, por consciência... Que Deus nos dá para nós, eu pensei, ah, eu vou abrir uma live para meus amigos agora já. Então nem fui tomar banho, nem tomei meu café, vim direto para o computador, não é? Comemorando é, o meu estar aqui na YouTube, aqui, muito feliz que o canal está crescendo. E vamos se inscrever no nosso canal, nos nossos 12 canais, e no canal dos meus amigos, que é especialmente a live para eles, certo? Vamos por aí no bate-papo, e após o término, vamos entrar no comentário aí e deixar lá, né? deixa gravado lá e cravado, eu quero ver aquilo cheio de propaganda, cheio de coisa boa, cheio de coisa de alegria, que é isso que marca os nós ficar contentes, né? De saber que está sendo útil, e que quando eu for desse mundo, estarei deixando um exemplo de nossa geração, de nossa geração, porque eu, Willa, o... todos, todos aqueles da construção um Civil, não é? É fizemos, não é, da YouTube um, um, uma grande escola, certo? Nós, YouTube, aqui que começamos a divulgar o civil, hoje pessoas aí, é, já, já, já até li, né, não nos meus comentários, mas eu li aí em outros, em outros, em outros canais aí de comentário, é, que pessoas que não tem nada a mostrar, não tem consciência, não é filho de Deus, então disse assim, falou, é, pô, você aí, mano, você fica ensinando e está acabando com a nossa profissão, estamos ficando sem serviço, porque hoje a pessoa, em vez de pagar para nós fazer o trabalho, vai lá no YouTube e aprende com você aí, e, e, e a gente perde. Nós estamos, estamos ficando desempregados, estamos ficando desempregados, porque o YouTube hoje ensina com rapidez tudo aquilo que você quer saber, não é? O Messi Neumar, meu filho, por exemplo. Hoje ele abre motor, ele, ele troca a embreagem, ele, ele troca prato, todo, disco, rolamento, né, que é parte da embreagem, também tem um pouquinho. Não é? Abre motor, troca junta, que às vezes ele, é, a pessoa queima a junta do motor e tal, troca. Então, ele, ele faz a abertura, do, tanto do motor, como conserta o carro inteirinho, pela YouTube. Pela, pela, pela, pela, pelos vídeos, não é na verdade, pelos, pelas, pela, pelo, pelos conhecimentos que todo mundo passa. Então, gente, não, não, não, não pensa que você vai ficar para semente. Você não vai ficar para semente, certo, gente? Você não vai ficar para semente. E mesmo porque tudo aquilo que a gente puder é, aprimorar em nosso conhecimento, ou mesmo aprender é, a, é, coisas que a gente não conhece, é muito importante, gente. É muito importante. Que a gente não precisa pagar a escola, não é? A gente aprende com facilidade, porque a gente não temos tempos para é, frequentar a escola. Não temos tempo para frequentar a escola certo de forma que é muito importante isso aí tem pessoas que é contra mas <risos> contra contra que é bom pelo amor de Deus é e quero dizer um pontinho é, importante as pessoas criticam muito a gente não é? é isso é geralmente pessoas que nada tem não é que nada tem a dizer não tem como não tem não tem vídeo não tem porcaria nenhuma então a pessoa entra no nosso comentário para nos criticar mas não mostrou nunca nada não mostrou nunca nada, porque geralmente os que criticam é que nada tem. São incapacitados de ter condições de mostrar um pingo. Não mostram nada. Só criticam. Então, de forma que eu fico muito é, triste, não é? Com situações aí que às vezes a pessoa entra, fala palavrões, é, denigra o nosso nome. Então, eu, propriamente dito, já é, é, é, deleto, oculto, né? oculto tudo isso que é de mal, é enfermo, é enfermo para o nosso meio, tá certo? E quero dizer que com os erros é onde a gente aprende mais na vida, tá certo? Porque você vendo a pessoa errar, então você vai gravar que realmente aquilo é um erro. Então isso, o erro vai nos ajudar muito mais do que o, o, o que a pessoa está fazendo certo. Porque nós já estamos vendo a parte que não devemos fazer, que é a parte errada, beleza? Meu filho Marcos Mestre Júnior Show. Eu sei que você está me vendo aí em São Mateus. Obrigado, filhão. Dia 13, quinta-feira, o pai está fazendo 62 anos, 62. Teu, teu, teu tio, mestre Valdir, dia 10, né? Meu filho, mestre Marquinhos, aí um abraço para você. Hoje é dia 2, dia 6 de setembro. É Marcos Mestre Júnior, meu filho né mais velho, está aí com 30 anos, vai para 31 anos agora em setembro. Este mês, não é, que estamos corrente, é, dia 6, está aí fazendo seus 31 anos, não é? Um abraço, filhão, grande aniversário para você daqui a pouquinho, né? O pai, o pai tá ó, não é que está distante, é que não, não há formalidade de chegar aí é, é, é, é, no momento, não é? Mas estaremos juntos, já disse aí para mim, no canal aí, não é que dia 15, que é no sábado, se eu não me engano, é no sábado, né? Você estará com nós, deixa eu ver se é no sábado aqui, dia 15. Obrigado a você, bom domingo, não é? Dia 15, é exatamente no sábado, estamos aqui a, no sábado. Beleza? Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho. Espera um pouquinho, deixa, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Essa live aqui é exatamente para você, certo gente? É... Deixa eu ver aqui, espera aí, deixa eu ver aqui que está com nós aqui. O pai tem o, o exibir. Vamos exibir, poxa. Por que que ele está me, me, me, me querendo que eu oculte os meus amigos lá? Brincadeira, aí Não pode, gente. Obrigado. Obrigado a você todo aí. Willa, Engenharia Construção. Opa, opa, estamos aqui. Estamos. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia mesmo, Willa. Willa já deixou aqui o teu zap, não é? É perto hoje. Tô indo aí, perto hoje, Andy, eu, meu zap, caramba, tá, tá, tá indo perto daí, hein? Eu tô aqui em casa, mano, tô aqui em casa, eu tô aqui no Cantagalo aqui, certo? José Ferreira Menezes, 133, se quiser vir dar uma passada aqui na minha casa, pode vir aqui, que nós vamos aqui tomar as junto aqui, não é? é Cantagalo, é, Jardim Sidney, né? Jardim Sidney, Pirituba, São Paulo, Brasil. José Ferreira Menezes, 133. Não é? Beleza. Cai, caiu, se inscreve. Vou aí conhecer seu canal, Ivete. Vamos ver aqui o que é. Pera aqui. Exibir, vamos exibir, gente. Vamos exibir aqui. Espera aí, espera aí, espera aí, aí. Exibir aqui. Eles estão cortando aqui, porque é propaganda, né, gente? É propaganda que eu estou aqui divulgando aqui. Vamos aqui. Espera deixa eu liberar, tem que liberar aqui. vocês não querem liberar por quê? Aí, liberar, liberar assim, liberar. Vamos liberar todo mundo quero dizer, essa live aqui gente, João Paulo, aí ó, eu vou pôr pra vocês aqui devagarzinho, devagarzinho, Maria Daim plano, plano, plano, plante plano plan, plan, né, olha ó, então ó, tem pessoas é... Paulo vai no meu canal, não é Paulo, é Pulo Pulo do Marcão, gente. Eu vou mudar meu nome para Paulo, porque aí o pessoal chama Paulo, Paulo do Marcão. Não é Paulo, é Pulo do Marcão. Bom, aqui, vamos. Aqui. Eita, aqui, estão ocultando, porque é divulgação, né, gente? É divulgação. Gente, vamos dar o um like. Tem um negativo aqui, um, um, um filho do desnaturado aqui que deu um negativo. Mas vocês são pessoas que eu já ocultei, né, gente? Então, pessoa que eu já ocultei. Eu já ocultei essa pessoa. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver aqui. pôr aqui, tipo. Vou pôr no meu Facebook aqui. Deixa eu ver se eu consigo já pôr no meu Facebook. Ué? Obrigado, obrigado a você que está comigo nesse momento. Muito obrigado. Vou pôr no meu Facebook aqui. Aí, para vocês e tudo para lá. Certo? Vou pôr no Google Mais também. Certo, gente? Vamos pôr no Google Mais aqui. para vocês. É, ser conhecido aí nos no meus meios sociais, beleza? Muito obrigado a você que está comigo no momento, muito obrigado a você que está lá comigo Ah, não, é aqui que eu quero Vou tirar aqui Aqui, vou tirar aqui Vou tirar aqui, vou tirar, aqui, tirar, aqui, tirar aqui, por aqui Estou com 59 minutos Nossa, já saí fora. Oh, não brinca não. Obrigado. Eu vou pedir a vocês. Não é? Obrigado a você. Se está me ouvindo, se não está, eu creio que está, não é? Parece que eu saí meio do ar aí, mas eu devo estar no ar aí. Obrigado a você, e quero dizer, para encerrar essa live, um bom domingo para você que esteve comigo, que tem esse presente momento, fico muito agraciado e espero que vocês entendam aí, não é? Há alguma falha minha de eu não poder ir no seu canal, fazer um comentário legal, não ter assim muita, né? Muito, muita. Muita, é, muita. Muita compartilhamento com você, mas eu espero que você entenda aí, que você aí, não é? Hoje não somos ninguém, mas amanhã seremos. Então, deixe seu comentário, deixe seu link, faça sua divulgação, não é? Eu quero fazer isso, é, como já fiz outras vezes, não é? Quero fazer mais vezes, para que vocês possam entender que a única maneira da gente compartilhar e ajudar as pessoas será a, pegando, aglobando né, todos, num é, é, é, é, é só, um só efeito. Beleza? Gente... Eu vou ficar por aqui, eu não posso me alongar muito, não é, porque senão ninguém vai querer nos assistir também, né? Eu tenho um vídeo aí com 4, 5, 6, 7 horas aí de, não é? Então, é muito longo, mas você, é meu amigo, você é minha amiga. Aqueles que dão ou não é porque eu já ocultei, que são pessoas desnecessárias para ir ao YouTube. São pessoas que só vêm denegrir. Por quê? Estou com sete anos de YouTube, nunca dei um não para ninguém. Nunca pá, apertei um não para ninguém. Eu sempre entro no comentário e se eu tiver que dizer alguma coisa, eu escrevo no comentário para a pessoa saber quem está falando e quem está conversando. Mostra a minha cara. Então, os desleais, não que não é para dar um não. certo? Eu concordo com o não, que o não vai até ajudar você a melhorar o seu padrão. Beleza? Mas o cara deu um não agora, numa live que eu estou ajudando o povo, quer dizer que ele é contra as ajudas. Ele é contra quem ajuda, não é? Então ele é totalmente inútil, é um verme. É um verme na YouTube, que só entra para dar o seu não, porque ele já é ocultado. Já é ocultado. Eu mesmo oculto. Falou palavrão, o meu nome, denegriu meus amigos e minhas amigas, eu oculto. Então, essas pessoas, como não têm condições de falar com nós, de mostrar a cara ou de processar qualquer outra coisa, então, eles dão um não. Porque é a única a única coisa que eles vão lá e... Pá! E prejudica. Porque o negócio deles é só prejudicar. Beleza? Então, quero dizer, meu muito obrigado a você. Ué? E não esqueça, acabando no comentário? Vai lá. Pode... Fazendo a sua casa, aqueles que estiverem é, é, é, é, protegidos pe, pe, pela YouTube aí, porque é propaganda mesmo. Esse, essa live vai ser de propaganda, então lá embaixo você põe o seu link. Se, se ele estiver se, se obstruído lá, eu vou lá desobstruir para você vir para cá, certo? Porque vai ter muito spam, né? Que eles vão pôr propaganda, vai para spam, mas eu vou lá e, e libero, tá certo? Então, aproveite. Aproveite que Marcos Mestre está com você e vou ficar por aqui, tá certo? Um beijo para todos, muito obrigado, que Deus abençoe. E quero dizer, à noite, né? A noite estão aí, lá pelas 10, 11 horas, sei lá que hora, mas eu estarei fazendo uma nova bala de coco. Ou com chocolate, ou com amendoim, ou com castanha, ou com... Ou eu vou fazer uma balinha... Top de linha para vocês e vou pôr na filmagem para vocês aprenderem com o Marcos Mestre as outras profissões, não é? Tanto é que estamos abrindo uma assistência técnica agora, que é uma oficina, né? estarei de obra, voltando para a profissão antiga, né? eu sou formado em refrigeração, em ar-condicionado, em câmara frigorífica, trabalhei com refrigeração, trabalhei com conceito né, geral, conceito geral. O eletrodoméstico já é coisa de família, né? Coisa que vem de tio, de vô, e tal, meu pai. Meu, meu, meu, meu, meu irmão, todos nós é, é, trabalhamos com consertos, não é? Então eu estarei aí mostrando para vocês é, ferramentas aí é, nacionais, importadas, usadas, novas, é, eletrodoméstico, eu farei um, um, uma nova missão, vou mostrar para vocês como conserta, não é como conserta, assim sabe que Marcos Mestre é super verdadeiro com tudo que faz, não tem nada para esconder, tá? Então, vamos lá vender ferramentas, vamos vender peças, vamos vender é, materiais e vamos também consertar. Leve sua ferramenta, é, é Cantilho, Sampaio, Cantilho Sampaio, é 6253, não é? Você chegando na Parada da Taipas, você subiu a Parada da Taipas, é o primeiro ponto do ônibus, é o primeiro ponto que sobe a Parada de Taipas, vocês vão encontrar, a nossa oficina fica em frente a uma... Um, uma, uma, uma empresa, uma indústria né, na nossa frente, tá certo? É logo, rapaz. Tem, um, tem uma lojinha de moto que conserta moto do lado e tem uma tapeçaria onde conserta sofá, é, é, móveis do outro lado. Eu estou bem no meio dos dois: do, do, uma, do uma loja de motos e uma loja de tapeçaria, tá certo, gente? Então lá eu estou. Quem quiser ir lá é conhecer Marcos Messi, meus amigão, não é? dá um pulinho lá na parada tá, porque eu vou estar lá. É, é, é, o dia todo, né? Na verdade, eu vou estar lá tomando conta da loja do meu filho, mestre Neumar. Leve sua ferramenta para consertar, meus amigos aí da YouTube, que trabalham com a função civil, principalmente que estão próximos de nós, e ganha aí um, um descontão aí especial para aqueles que falar que me viram aqui, que vai levar sua ferramenta, seu eletrodoméstico, o seu, seu ventilador, não é? o seu ferreiro, o seu aspirador, ah. Leva lá, seu Elébio mas que nós vamos lá é, procurar é, resolver o seu problema. Tá certo? Vou ficar por aqui, gente. Fique com Deus. E não esqueça, deixa seu like aí, que a casa é nossa. A casa é nossa. E faça sua propaganda e deixa para sempre. Essa live é especialmente para você aí. Tá certo? Bem, muito obrigado. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau! Camão! Obrigado! Bye, bye! E vamos conhecer nosso, nossos amigos e nossos inscritos internacional E virar amigo deles também. E, né, e prestigiar Marcos Messi. Vai lá e fala Marcos Messi, mei Beleza? Vamos conhecer todos os nossos amigos da YouTube. Obrigado, gente. Obrigado. É, é, entrando gente aí à vontade. aí Graças a Deus, não é? E quero mais. E quero muito mais. Quero crescer muito mais para poder ajudar muito mais vocês. Beleza? Quero ser um, um puro do gato da vida. Fala, irmãozão. Mais que que Correia correndo! Rio de Janeiro, vamos lá conhecer lá. Ele precisa chegar a um milhão. Beleza? Thank you! Camo, Bye, bye! Obrigado, gente. Obrigado. Beijão. Obrigado a vocês. Um bom domingo aí, um bom feriado. Até a noite, eu estarei aí mostrando uma bala de coco para vocês aí, especial. Ó, show de bola. Vou fazer uma bala de coco aí, mais tarde estarei mostrando para vocês o vídeo. Obrigado. Obrigado mesmo. Fica...